Caneta e papel em mãos, porque agora vamos oferecer as oportunidades de emprego para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. É, está desempregado? Quer mudar aí o rumo da vida? Então fica ligado conosco, que a gente sempre está trazendo aqui as oportunidades de emprego para você, meu amigo, minha amiga. Vendedor é a primeira oportunidade. Chegando aqui na tela, o valor do salário, R$ 1.400. Telefone para contato, 67... DDD de Mato Grosso do Sul, 3522-0498, 3522-0498. Liga lá, se você tem experiência com vendas, já sai na frente. A vaga é para trabalhar em uma loja especializada em tintas e por isso é necessário ter conhecimento nessa área. O currículo deve ser entregue de forma presencial na loja que fica na Avenida Rosário Congro. Chegando a segunda oportunidade de emprego, operador de roçadeira manual, temporário. Telefone para contar 67 955 4931 Está aí na sua tela. Segura aí, diretor. Segura, porque a gente sempre é, pensa que as pessoas não estão notando. E eu tenho certeza que eu tenho um amigo meu, operador de roçadeira manual, Está desempregado, essa vaga é temporária, então está aí a oportunidade para você entrar em contato. A vaga é para trabalhar em uma fábrica de celulose aqui em Três Lagoas, hein? Começa com um temporário, vai que você é efetivado. É, meu amigo. E o contrato intermitente de 30 dias de trabalho, tá certo? Boa sorte! E para fechar, terceira oportunidade de emprego chegando aqui na sua tela... É para fiscal de prevenção. Salário, R$ 1.771,00, mais benefícios. Telefone para contato, 3509-7114. A vaga é para trabalhar em um supermercado. A empresa oferece plano de saúde e vale comprar. Beleza? Anotado? Já vai indicar o o amigo... Vai indicar para uma amiga. Beleza. Se você não anotou, daqui a pouquinho, rapidinho, assim que termina o TVC Agora, em dois, questão de dois minutinhos, já está disponível em nosso portal rcm 67